O primeiro contato que eu tive com Onimusha Warlords Foi com um jogo desse aqui, com essa mesma capinha Era uma versão piratinha japonesa Essa aqui você pode ver que tem os manuais Um aviso do vendedor Cartão resposta Um flyerzinho do The View My Cry Do Resident Evil Code Veronica E também um flyerzinho do game Que ó, ele completinho E eu me lembro até hoje como que o vendedor fez Pra me convencer a levar o game Ele disse algo do tipo Fio, leva esse aqui ó você que gosta de Resident Evil? Então, esse aqui é um Resident Evil de Samurai. Pode levar. Quando eu ouvi aquilo, logo me interessei. Ainda mais que eu vi o logo da Capcom. Capcom que é a soft house responsável pelos Resident Evil. Foi por isso que eu levei. Mas dizer que Onimusha Warlords é um Resident Evil de Samurai... Pô, é muito pouco para dizer isso do game. Até porque ele nem é um survival horror. E sim, um jogo de ação e aventura em terceira pessoa de samurai. Só que o mais fascinante em Onimusha Warlords não é nada disso. É que o game consegue de forma incrível misturar pessoas e fatos reais numa história fictícia. Tornando um game único. E olha que não sou só eu que acha isso. Tanto é que foi o primeiro jogo de PS2 a chegar à marca de 1 um milhão de cópias vendidas isso em 2001 e no ano seguinte saiu para o Xbox clássico numa edição chamada Gema Onimusha que trazia grandes melhorias gráficas e recentemente teve um remaster para Xbox One e PS4 em 2019 e esse é o tema do vídeo de hoje nós veremos juntos a história completa de Onimusha Warlords então bora! Antes da história propriamente dita de Onimusha Warlords começar, a gente precisa entender um pouco mais da sequência de abertura do game. As cenas mostram a batalha de Okehazama em 1560, contra Yoshimoto Imagawa e Oda Nobunaga. O confronto entre os dois se estendia há tempos. Nobunaga buscava unificar o Japão debaixo de seu próprio comando, enquanto Imagawa queria defender seu exército e honra que a Kate, o protagonista de onimusha Warlords está de longe observando a batalha entre os dois grandes exércitos, quando é atacado pelos homens de Yoshimoto. Samanosuke estava próximo da batalha, porque o clã Akete começou a ganhar relevância na história, logo após a liderança de Nobunaga. Por isso, é possível que Samanosuke estivesse lá para, entre aspas, torcer pelo seu líder. Quando a batalha está quase vencida por Nobunaga, e ele comemora o fato, Algo inesperado acontece. Uma flecha atravessa a garganta do samurai, deixando-o morto no chão. Pouco tempo após a batalha, a princesa Yuki do clã Saito... Espera aí, a gente precisa explicar né? quem é o clã Saito. O clã Saito era um dos principais opositores do clã Nobunaga, devido a confrontos anteriores entre as duas, entre aspas, facções. Bom, agora a gente pode continuar. A princesa Yuki do clã Saito mandou uma carta para Nobunaga, suplicando para que ele fosse resgatá-la, no castelo e na Bayama. muitos sites de fãs dizem que a carta chegou ao personagem após um ano mas na cinemática diz que foi no vigésimo dia do oitavo mês do ano 3 da era Eiroko. mas pesquisando a data real foi no dia 12 de junho de 1560, que corresponde ao 19 dia do quinto mês do terceiro ano da era Eiroku. Essa é a data referente à Batalha de Okehazama. Se fizer as contas básicas, a data da carta seria ainda no mesmo ano de batalha, porém o ataque de Nobunaga ao castelo Inabayama foi em 1564. É evidente que o jogo não precisa seguir a ordem cronológica dos fatos. Mas está aí as informações corretas e históricas para vocês. Aqui a gente não dá ponto sem nó, né? Ela explicou que eventos misteriosos estavam acontecendo. E também pessoas estavam desaparecendo. A princesa ouviu relatos de monstros que sequestravam as suas servas e se alimentavam delas. Samanosuke chegou ao castelo acompanhada de sua partida parceira Kaede mas já era tarde demais a princesa Yuki havia sido sequestrada e agora cabia aos personagens a missão de recuperá-la onde quer que ela estivesse no entanto o pior ainda estava por vir todo o exército de Nobunaga estava marchando novamente a pergunta que fica é quem era o líder das tropas exatamente ele Oda Nobunaga retornou dos mortos no entanto com uma postura muito mais assustadora. Mais, mais uma, uma pausa, pausa aqui para a história real, real beleza? beleza? No período histórico sem Goku, uma batalha realmente aconteceu entre ambos os samurais. No entanto, a vida real mostra que o verdadeiro vitorioso foi Oda Nobunaga, após aproveitar-se de um momento de descuido do exército de Yoshimoto. A busca por Yuki não demora para se completar. Kaede e Samanosuke se dividem para tornar a busca mais rápida. O protagonista se depara com os monstros responsáveis pelo sequestro da princesa e a vê desacordada. O samurai consegue espantar os monstros e resgatar yuki supostamente a princesa está bem e ela revela ter sentido falta de samanosuke desde quando ele foi embora do castelo quando tudo parecia estar resolvido um grande demônio surge e consegue derrotar o samurai com apenas um golpe a princesa está novamente em apuros e o protagonista com um fio de vida numa espécie de sonho Samanosuke entra em contato com os Onis, conhecidos também como o clã de Ogres, que são entidades divinas da cultura japonesa. Para derrotar os demônios, o samurai herda das entidades uma manopla no braço direito, capaz de absorver as almas demoníacas e ser suficientemente poderoso para salvar a princesa Yuki. O verdadeiro poder desse acessório será revelado só mais para frente. Então, não se esqueça dele, ok? Samanosuke retorna à busca pela princesa Yuki até a fortaleza que fica próxima ao castelo Inabayama durante o caminho, o samurai reencontra o mesmo demônio que roubou a princesa e o monstro recusa contar a ele onde a escondeu ele apenas decide comer, literalmente o protagonista por estar com muita fome após um tempo de batalha, Samanosuke vence o demônio mas não foi capaz de descobrir onde a criatura escondeu a princesa na sala seguinte do grande demônio Samanosuke encontrou uma criatura mais consciente e mais perigosa, chamada Gildenstein. o samurai vê que o demônio bebe o sangue dos humanos lembra que eu falei que a princesa Yuki ouviu sobre monstros que sequestravam as pessoas para comê-las pois então, os rumores eram verdadeiros, a criatura revelou ter sido responsável pela ressurreição de Oda Nobunaga e explicou que o samurai vendeu a sua alma para servir o inferno, do retorno à vida. Na missão de encontrar aquele demônio, Samanosuke continua a explorar toda a fortaleza Nabayama. No caminho, o samurai encontrou Tokichiro Konoshita, um servo do clã Nobunaga, tentando segurar um menino, mas que ele consegue escapar rapidamente. Mais, Mais uma, uma pausa para os eventos históricos, históricos reais. reais. Tokichiro Konoshita foi o nome inicial de Toyotomi Hideyoshi quando ele entrou para servir o clã Nobunaga. Após anos dentro do clã, ele construiu uma grande reputação e ascendeu ao poder com seu novo nome. Ele é considerado como o segundo grande unificador, entre aspas, do Japão, sucedendo o próprio mentor, Oda Nobunaga. Voltando ao jogo, Tokichiro pergunta se Samanosuke está interessado em servir aos desejos do clã Nobunaga. E, bem, o protagonista revelou ser. Totalmente independente E dono de suas próprias vontades o próprio Oda Nobunaga gostaria de ter o samurai no clã, garantiu Tokichiro, porém os caminhos dos personagens são divergentes pelo menos por enquanto né Sama encontrou o um menino que Tokichiro tentava prender, ele estava sendo perseguido pela própria Kaede o próprio menino disse se chamar Yumemaru, mas não responde às perguntas do samurai, em vez disso o rapaz foge novamente e Kaede fica incumbida novamente de encontrá-lo, após a contínua exploração da fortaleza, Sama Samanosuke reencontra Kaede. A ninja diz ter descoberto a identidade de Umemaru. Ele é filho de um fazendeiro que foi morto na guerra há quatro anos. Desde então, a princesa Yuki havia adotado e criado como irmão mais novo. O menino está na fortaleza para tentar salvar a princesa, mas ainda é um mistério o porquê de Tokichiro querer agarrar o rapaz. Kaede e Samanosuke passam por várias armadilhas, mas conseguem superar todos os obstáculos. A ninja vai atrás de mais pistas, enquanto o samurai continua a busca pela princesa Yuki, até que ele revê o Memaru sendo levado pelos mesmos monstros que raptaram a princesa inicialmente. Antes do nosso herói conseguir resgatar o jovem, Tokichiro reapareceu e repetiu o convite a Samanosuke, para retornar ao clã Nobunaga. O servo do clã explicou que o menino e a princesa Yuki servirão ao propósito da a recuperação completa de Nobunaga. O sangue da menina será suficiente para recobrar as forças do lorde E o clã Nobunaga será capaz de finalizar o clã Saito de uma vez por todas todas. Embora Tokichiro tenha desanimado Samanosuke, o samurai conseguiu encontrar Yumemaru. O menino suplicou ao samurai para que salvasse a princesa, e ele prometeu que assim faria. Samanosuke revelou que viajou o mundo há quatro anos a pedido de seu tio, Mitsuhiji Akete e descobriu culturas e mundos, além do que as pequenas porções de terra. Por isso, toda a guerra por espaços devia ser considerada desprezível. Além disso, o próprio samurai e recomenda Yumemaru a fazer o mesmo, percorrer o mundo e descobrir muito além do que está acostumado a viver. Essa orientação parece distante, pelo menos por agora. Mais, Mais um, um momento, momento para a história, história real. real. Mitsuhi Akete foi um dos mais importantes generais da era Sengoku. Ele foi servo de Oda Nobunaga por anos e anos, responsável pelas vitórias e campanhas. Por isso que Sama estava na torcida por Oda Nobunaga, na Batalha de Okehazama no início do jogo. Em 1582, Mitsuhide forçou Nobunaga a cometer o seppuku, ou harakiri, ou se matar, para não ser capturado pelos inimigos. Esse tipo de suicídio só era concedido a pessoas muito importantes. Assim, morreria com honra e sua alma seria salva. O discurso de Samanosuke foi interrompido quando Nui, uma serva da princesa Hatsu, apareceu misteriosamente e anunciou que a princesa Yuki estava no subterrâneo. E é para lá que o samurai decide ir. No caminho para a zona subterrânea, Samanosuke encontra mais uma vez Tokichiro. O servo do clã Nobunaga repete mais uma vez o convite para que Samanosuke faça parte da ressurreição total de Oda Nobunaga e explica que a cerimônia obscura começou enquanto Samanosuke ficou preso por Tokichiro uma cópia demoníaca do herói foi atrás de Kaede Yumemaru e o Memaru Inui nessa hora o demônio se faz passar pelo protagonista neutraliza Kaede e a serva Nui revela ser uma impostora aliás eu nunca confiei nessa Nui mesmo agarrando e o Memaru na parte subterrânea da fortaleza Tokichiro lança Samanosuke num abismo ainda mais profundo sem saber se o personagem morreu ou se está em estado grave. Kaede retorna à consciência do golpe sofrido pela cópia de Samanosuke. Ela decide ir até a ala subterrânea em busca de respostas. Lá ela encontrou a princesa Yuki presa. A jovem disse ter reconhecido a ninja pelas cartas que Samanosuke escreveu. A princesa Yuki revela que gostaria de viajar pelo mundo com o samurai e por isso inveja Kaede por essa realidade. Enquanto a ninja tentava abrir a o demônio Gindenstein surgiu das sombras e levou a princesa para um local desconhecido. Kaede venceu os inimigos enviados por Gindenstein e decidiu ir atrás do demônio para salvar a Yuki. Enquanto isso, Sama retornou à consciência em uma zona totalmente desconhecida. Samanosuke precisou vencer sua cópia maligna para conseguir voltar à fortaleza e reencontrou Nui carregando o Yumemaru. Nessa cena assustadora, o samurai viu a moça se tornando uma espécie de demônio inseto. Ela foi capaz de destruir parte da fortaleza e invocou o portão para o mundo dos demônios. Neste local que está determinado o fim da vida da princesa Yuki e o Memaru. Espera, espera, espera. espera. A gente sabe o porquê dos demônios matarem Yuki. Ela é a princesa do clã Saito, ok? Beleza, tranquilo. Um golpe fatal aos opositores de Nobunaga. Mas por que e o Memaru está envolvido se ele é apenas um filho de fazendeiro adotado pela princesa Yuki. A resposta está nas próximas cenas. Fica aí, fica aí, não sai não hein. Samanosuke e Kaede se deparam com um portão para o mundo dos demônios, bloqueado por uma magia. Eles se separam para buscar respostas. Os dois se reencontram em uma área isolada da fortaleza e se deparam novamente com Nui, totalmente transformada em um demônio chamado Rekuba. Ela revela pelo que a cerimônia obscura já começou e Memaru será utilizado apenas como uma ferramenta. Ele será sacrificado na frente da princesa Yuki para que ela se perca no desespero. E assim, o sangue dela ficará apto para o ressurgimento completo do poder de Oda Nobunaga. E é claro que o nosso herói se opõe aos planos malignos. Rekuba foi vencida e todo o território que ela dominava foi destruído por Samanosuke e Kaede. A ninja sofreu ferimentos graves na batalha. E por isso, precisou se afastar de todo tipo de batalha futura que poderia ocorrer. Agora, Samanosuke encerraria todo o pesadelo apenas sozinho. Com todo o poder obtido com o Grande Arco, após a morte de Rekubas Samanosuke conseguiu abrir o portão para o mundo dos demônios. A entrada trouxe de volta um infame conhecido, Guildenstein. O vilão não está mais conformado com as ações insolentes do samurai. O demônio invocou o monstro Marcelos. O samurai já havia enfrentado o inimigo anteriormente, mas a nova versão é ainda mais cruel e desafiadora. Após uma batalha épica e cansativa, Samanosuke sai vitorioso. O samurai encontrou a princesa Yuki e Yumemaru, presos em uma sala dominada por Fortinbras, um demônio gigante em formato de dragão. A criatura se intitula como o rei dos demônios e é o responsável pela cerimônia em que Oda Nobunaga retornará completamente à vida. Fortinbras é derrotado e Kaede reapareceu, recuperada para auxiliar no resgate da princesa Yuki e Umemaru. enquanto os personagens estão fugindo Samanosuke é surpreendido pelo rei dos demônios e fica preso nas mãos do dragão ele é pressionado a ponto de morrer esmagado porém o sacrifício derramou sangue na manopla de Samanosuke aquele acessório que ele ganhou dos espíritos Oni no início do jogo lembra que eu falei para vocês e nesse ato o verdadeiro poder é revelado o sacrifício possibilita a transformação do samurai em um Oni Muxa, que traduzido seria como Guerreiro Oni. Nessa transformação, Sama conseguiu destruir Forte Imbras e cancelou Todo o ritual, porém, as cenas finais mostram que Nobunaga permaneceu vivo. Isso, com certeza, trará consequência ao mundo dos vivos. A narração final revelou os eventos que seguiram após as ações de Samanosuke. O ritual foi, de fato, interrompido. Porém, Oda Nobunaga conseguiu destruir o castelo em Nabayama no ano seguinte. Depois de Yoshitatsu Saito, líder do clã, ter sido sucedido pelo seu filho, de entre aspas, espírito fraco. Tatsuoki Saito. O clã inimigo de Nobunaga foi finalmente destruído. Com a queda da família Saito. A princesa Yuki ficou com o barão da província de Sakai. Chamado Shokyu Imai. Menos de um mês ela decidiu viajar pelo mundo. Juntamente com Yumemaru. Ambos decidiram realizar o sonho de Samanosuke. Kaede procurou incessantemente pelo companheiro samurai. Após os eventos finais. Porém ela não o encontrou. O tio de Samanosuke. Mitsuhi de Akechi. Empregou a ninja como agente do clã Ela morreu 14 anos após Em uma guerra na província de Amazaki Samanosuke jamais foi encontrado E seu destino ficou incerto Quer dizer, mais ou menos, né? Até Onimusha 3 Até porque o segundo título da franquia Contou a história de Agiljubei outro samurai que também existiu na vida real diga-se de passagem tá e assim termina onimusha warlords lembrando que tem uma playlist de jogos que eu fiz a história completa e eu vou deixar nos cards para você dar uma olhada mas eu quero saber de você quais as suas lembranças com onimusha warlords e também qual jogo que você quer que eu faça a história completa me fala aí nos comentários ah e não se esquece me segue lá no twitter e no instagram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 Ô oh, fio, já que você ficou até aqui, se inscreve aí no canal aí, deixa o um like aí, filho. Valeu, obrigado. E deixa o um nome aí pra mim também. Eu não tenho nome. Eu acho que não era essa voz que eu fiz, não. Mas agora vai ficar essa mesmo.